Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou responder quatro perguntas específicas muito interessantes aqui. ó. Eu vou repetir para vocês. Quais são essas quatro perguntas? Se liga. No rap, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Pergunta número um. Pergunta número dois. Como escolho o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem para o ouvinte? Pergunta número 3. O que diferencia o rap de outras músicas? Gostei muito dessa. Pergunta número 4. Qual rap é mais chamativo? Com flow padrão ou uma sequência de flows variados? Caraca, velho! São... achei essas perguntas muito interessantes. São perguntas aqui do, do meu mano, que vai estar aqui na live comigo, vou chamar ele aqui. A fazer uma transmissão ao vivo com o Jota. Só atender aí, meu mano, Pra a gente seguir nessas ideias aí, que gostei pra caramba das perguntas. E aí, Daniel. Salve, Jota. Beleza. Oi, você? Tranquilo. Da hora, mano. Fala um pouquinho aí, tipo, qual é seu nome e sua relação com o rap na atualidade? Mãe, meu nome é Jeff Testael, eu, eu sou aqui de Itaúna. O meu rap é pouco, eu comecei agora três meses. Comecei a querer falar, me expressar, eu comecei a compor. Eu vi que o rap tinha isso. Aí, só que aí, eu fui buscar técnicas, técnicas como um bom curioso, né? Aí, eu caí direto no seu canal. E comecei a gostar dos vídeos Ficar empolgado E que ah, maratonei isso Entendeu? Da Aí da acabou É igual eu falo é, Tá virando um hábito Faz três meses só Mas já tá virando um hábito pra mim Entendeu? Que é vir um hábito Da hora e Quantos anos você tem, Jota? Tenho 27 27, da hora Você é de 93, então É isso Da hora então, a sua, a sua primeira pergunta, né, é, vou até fixar aqui o, no comentários aqui para a gente ir por tópicos. No rap, é, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Isso. Qual Isso. o BPM ideal, então, vou colocar aqui. É o ideal. BPM ideal do rap. BPM, qual o BPM ideal? O rap. Qual o BPM ideal do rap? Alguém aí que está nos assistindo tem alguma sugestão de qual é o BPM ideal do rap? Alguém arrisca dizer alguma coisa? É... Eu acho que a sua pergunta, essa pergunta sua que é um, né? É... Já. Acho que nessa pergunta, na real, qual o BPM ideal do rap, já tem a sua pergunta 1, um, né? Que é no rap, qual o menor ou maior BPM que uma música pode ser produzida? Como escolho o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem? É... Já matamos essas duas aí. É. Aí o Vaz Mato, ó. ele falou aqui, ó. não há BPM ideal. Vamos ver se tem mais, mais opiniões aqui. É... E Jota, eu sabia a sua idade, cara, mas eu perguntei porque... É, tem me chamado a atenção o, quantos, o quanto pessoas próximo dos 30 ou até depois dos 30 estão começando com rap na atualidade. Isso é muito legal. Entendo. Interessante. Antigamente, antigamente não, mas tem muita molecada no rap, jo muitos jovens assim estourando. E às vezes isso inibe as pessoas, tipo, já tenho 25, já tenho. É, é dá, uma, 19, uma dá um certo receio Dá um certo receio Imagino. Eu imagino. Só que eu acho que a idade. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e chegamos, nós chegamos a uma conclusão. A idade desvalorizou, é, desvalorizou igual a nossa moeda. Então, Sim. 20 anos atrás ganhar 10 mil reais, tipo, nossa, é muita grana ganhar 10 mil reais há 20 anos atrás. Isso. Do mesmo jeito que 10, 20 anos atrás também, tipo, pô, o cara já está com 30 anos. Tipo, pô, o cara está com 30 eu anos não, já tá hoje. É pessoal o conteúdo que você vai mandar vai ser mais maduro. Entende? É, você sim. Sabe, é, eu acredito nisso que se você tem uma certa maturidade ao mesmo tempo comunica bem com várias idades. que às pode vezes pode ter né? outra coisa. Pode falar. Esses os quem é mais eu tô te falar, se abrir, chega um momento que a gente fica preso, entende? O rap solta isso, ele começa a fazer parte do dia a dia. É, abre a mente da gente, chega é, o momento, entendeu? Sim, entendo. É, então, o Lucas aqui ó, falou 120 BPM, o, o Vas Mato falou que não tem é, limite. E a real é... ai ah, lembrando que ontem eu estava no estúdio também, o, o Short lá estava me mostrando um beat que um amigo nosso lá tá produzindo junto com a menina, uma uhum. música. Cara, e o beat é, é lá embaixo, é lento, lento, lento, lento, assim. Eu imagino que seja coisa assim de 60 BPM, uhum. saca? 60 uhum. BPM é o, é o nosso coração batendo, tá ligado? Uhum. É parado, uhum. a gente parado. Uhum. E, e aí, assim, na real, é, realmente não, o, não existe um limite. Você pode trabalhar com diversos BPMs. E fora do que aquilo que eu te falei na, no, no, no WhatsApp, às vezes o cara trabalha, você joga, você vai discotecar o som, joga ele no equipamento que você quer remixar alguma coisa assim, e ele mostra que aquele som foi feito a 140 BPM, mas o cara desenhou o som todo como um som de 70 BPM, que é a metade, ou seja, ele colocou o dobro da velocidade para aumentar aquela grade de espaço para ele inserir elementos, mas ele está funcionando como... Ou um som que tivesse com esse com esse espaço aqui de loop sim. não esse né você sacou com isso quando eu te falei Você entendeu o que quisera né? eu fui eu fui fazer uns testes logo após Fui fazer umas letras para poder fazer eu achei bem interessante dá, eu acho que mais espaçamento de palavra né você consegue colocar mais palavras em menos espaço parece sim ah, então, então é... existe várias possibilidades, existe a possibilidade de você querer realmente fazer algo muito lento, existe a possibilidade de você querer fazer um beat muito rápido e existe uhum. também é, a possibilidade de você dobrar o beat, porque na verdade você quer a metade do tempo com o dobro de elementos então para isso você dobra o BPM, mas trabalha como se ele tivesse a metade então uhum. a possibilidade vai de acordo com a sua criação, né? E até perguntando aqui, ó, como escolho o BPM mais convencional para passar a melhor mensagem para o ouvinte, ouvinte. Então, aí entra a parada da sua intenção. Por uhum. exemplo, existe na comunicação em geral, existem duas mensagens sendo passadas quando a gente comunica desde uma música a um filme ou até a gente fala com a pessoa, né? Que seria o. Por exemplo, se eu falar aqui para você. É, porra, mano. Porra, mano. JMC, velho. Não, mano. O J é foda. O que que eu quis dizer? Ah, você quis, quis falar um, uma coisa boa, né? No sentido. Sim. Isso. Sim, exatamente. É Agora. Eu, sim. Agora, se eu falar assim. Porra, velho. Nossa, mano. O Jota é foda, né? Aí já é um desgosto. <risos> Pode crer. Então, é. você sabe aqui, foi praticamente a mesma velocidade e o mesmo Sim. tom. Né? Isso, isso. Só que a minha expressão e, e, a, e até, vamos dizer assim, os, os, os cacos, que eu, no trap seria os cacos, né? aqueles barulhos que não necessariamente uhum. têm um significado, Faz você entender o conjunto da expressão E entender, porra mano, o cara tá me jogando aqui Quando ele falou isso, olha puta, mano, o cara me jogou aqui e, a, e, a, e isso seria a sua intenção no rap Tipo, uh, eu vou falar isso lento, eu vou falar isso rápido uhum. é, Eu vou usar notas agudas, eu vou usar notas graves Eu vou usar colagens, eu vou colocar alguém pra cantar melodicamente Eu vou fazer dobras é, Então... O BPM vai de acordo com o que você quer, é, qual é a mensagem por trás da mensagem. Qual é a uhum. mensagem para além do texto que você quer passar. Porque, na, porque o que acontece? Nós estamos na, na, na face dessa Terra como seres humanos, desse jeito, do mesmo jeito, com o mesmo cérebro que nós temos hoje, há uns é. 150, 200 mil anos. É verdade. E a gente tem uma comunicação né, de corpo, de olhar até de cheiros é, que falam antes da que falam antes da linguagem e algumas isso. são até biológicas e, e nós embora a gente não não esteja mais familiarizado com isso porque a gente vive numa modernidade bastante racional é, nós intuitivamente a gente saca a gente saca isso numa, numa música a gente É isso que às vezes faz a gente falar no som, tipo, mano, esse cara aqui, o som dele é real, mano, esse cara dá pra sentir Nossa, o som dele é gringo, é inglês, eu não escuto não entendo nada, mas eu sinto Que é isso, saca? A gente meio que percebe quando uma coisa é autêntica ou não é Às vezes a gente não sabe porquê e nem o que a gente está sacando, mas a gente saca Então acho que o BPM da sua música, se ele é lento, se ele é rápido é, se a nota vai ser aguda, se vai ser grave, se a gente vai trabalhar nas frequências mais altas, mais baixas, tem a ver com que mensagem você quer passar junto com a sua mensagem de texto. Como que o que você passa né, na, no, na velocidade do beat, na nota do beat, condiz com a mensagem de texto? Entendo, entendi. Então vai depender muito do jeito que você quer de se expressar. Vai depender muito do, do jeito que você quer se expressar, mas tem uma regra que uma vez eu vi numa entrevista do Mano Brau, que depois eu comecei a prestar atenção, que faz muito sentido o que ele falou. Que, é a, que a parada é o seguinte, né? É, eu, vou, eu vou fazer uma introdução rapidão só para só ficar mais, é, mais óbvio o que eu quero dizer sobre o que eu vi na entrevista dele. Uma vez eu li em algum lugar... É de algum filósofo, eu não lembro o nome, um filósofo claro tradicional, é que a nossa, a gente ganha consciência das coisas pelo contraste. Então, se você só consegue saber o que é o que é preto, pelo sabendo o que é branco, o que é branco pelo preto, você só, você só sabe o que é alegria pela tristeza. Então, uma ponta revela para você um a é outra. Aí eu falei, puta, cara, interessante, eu nunca percebi isso, né, tipo, que você é um, contra, é, um contraste que, que traz a consciência pra você de uma, outra, de uma outra ponta. E aí ele falou uma coisa, que não, é, não tá nesse contexto que eu falei agora, mas que tem tudo a ver com isso, que ele falou assim, é, quando o beat é lento, o legal é você fazer uma rima rápida. Quando o beat é rápido, rápido, o legal é você fazer uma rima lenta isso já misturou com outras coisas de estúdio que eu já ouvi pra, que elas no estúdio tipo meu o beat tá grave é faz uma, uma voz mais aguda o beat tá agudo faz uma voz mais grave então para além do qual eu é a sua intenção o que é você mesmo. quer comunicar na letra como que você comunica isso na na na, na música é, como que você também trabalha com os contrastes na sua música porque se tiver tudo lento, flow lento, beat lento, voz grave, instrumental grave, tudo grave, vai virar um, um mantra de, de, de hipnose. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. estou chocando é... ouvindo isso aqui. Então, tem, acho que duas coisas aí na sua pergunta. Uma Sim. é: qual é a sua. Qual é a, o que você quer comunicar no texto uhum. para você saber como que você comunica isso melhor na música? No, no, no beat, nos instrumentos Na velocidade E a outra Sim. é também tipo, Como que você consegue trabalhar bem Com os, com os contrastes que, que deixam o seu ouvinte Mais consciente, vamos dizer assim Da sua música Como é que você trabalha com é, Do agudo ao grave, do lento ao rápido é, As possibilidades da sua, da, da, da sua música Entendi Eu entender Entendeu? Entendi, consegui entender. Então vai variar muito contraste, você vai deixar um pouco singular. Você vai variar de frio vai... É tipo um, um. Acho que deu uma travada aí. Deu uma travada? O contraste, só, só um minutinho. Deixa eu fechar a janela aqui, Pronto. Você tá, está me ouvindo? Estou vendo, ouvindo. Estou te vendo, ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora, eu estou te ouvindo baixo agora. Tá baixo? Tá melhor a voz? Está uhum. ok. É o que você está falando é sobre os contrastes né, que a música deve ter para poder Vai, um pouquinho. Tá... Deixa eu ver se eu acho um fone de ouvido que, que abaixou bem. Não sei se fui eu okay. que abaixei aqui. Espera aí, deixa eu ver. Caramba, não estava baixo, assim, de repente ficou. É... Fala alguma coisa, deixa eu ver se melhorou. Estão me ouvindo agora? Não, está tá baixo? Mesmo, ainda está um pouco baixo. Ainda está baixo Peraí, deixa eu pegar o um fone, peraí. Programa, programa ao vivo é assim. <risos> Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo muito bem. Beleza, deixa eu pôr um fonezinho aqui. Que é que o, fone, o microfone do meu fone é ruim, daí a galera não me ouve. Mas vamos, vamos pôr aqui para eu te ouvir, depois eu hora de responder. Acho que agora está melhor. Fala alguma coisa aí, vamos ver. Agora você está me ouvindo? Agora está show. É, o seu, o seu abaixou um pouco, mas está dando para te ouvir, mas ainda está dando para ouvir. Beleza. É, pode comentar aí o que, é, suas impressões. Não, eu estava falando que agora eu entendi sobre os contrastes que você estava falando. Para a, a música não ser muito singular, não é? que Você estava você falando ela tem que ter uma, é, uma coisa que desperta. Então, ela vai ter que estar tá, tipo se é sub lento, as assim, são rápidas ou a variação de agudo para grave nas notas, não é? Agora, eu acho que entendi. Tem que ter uma harmonia entre elas. Uma harmonia. Isso. Uma harmonia. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. É... Você, você busca uma harmonizar as, os contrastes no seu, no, na sua música, né? Tem coisa no seu uhum. e a questão da, do BPM vai de acordo com a sua intenção, por exemplo, você quer descrever ah, uma, um, uma sequência romântica, por exemplo, você e a menina ali no jantar, e pai, você serve ela, e ela dá uma risada, e você olha e de repente é 16, 17, você está atrasado, né? você não quer encerrar o um encontro. Não entendo. Saca. E aí, às vezes, você pode conduzir o negócio de uma maneira lenta, assim, para suar, é, lembrar romantismo, lembrar uh, coisas desse tipo. Ou você pode pegar uma coisa rápida para suar. Você, você pode falar de como é a correria da sua semana, por exemplo. E aí você pode usar um beat rápido ou, um flow, ou até o beat é lento, mas o, o flow é rápido, entendeu? Aí, Entendi. Às aí, vezes, assim, uhum. é, não tem regra, assim, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A última música que eu lancei foi Tiro no Escuro, que ela é mistura trap com, com samba. Entendo. Aí, eu ritmo estava feliz. Só que a letra, é, a, letra, a letra é triste. Você fala sobre essa questão da, do genocídio negro. Aí o... O produtor da música falou pra mim, pô, mas tá. Mas não combina a música feliz com a letra triste e tal, né? Hum. Aí eu falei, mano, não tem problema, vamos deixar assim, vamos ver o que acontece. Aí as pessoas comentam, tipo assim, caramba, meu, é uma música triste, mas me dá vontade de dançar. E, então, as pessoas estão percebendo esse contraste, sacou? Hum. Eu, eu, eu escutei ela mesmo, eu gostei muito. Bom, gostei eu... muito. É. É, valeu Mas eu gosto de lidar com essas coisas do contraste E até os contrastes que não são usuais, por exemplo Não é usual falar de uma letra triste Num beat feliz, por exemplo Eu gosto de lidar com isso, entendeu? Aham, uhum, entendi De ter refrões que, por exemplo, agora é normal Mas 10 anos atrás Tipo a música para recomeçar é, Era eu e o Leite Nós dois falando de, de um de relacionamento, pela perspectiva nossa, que somos dois homens, mas quem canta o refrão por nós é uma menina, falando, quem sabe eu não encontrei ela. Hum. ele falou, pô, mas. Não é a vida concreta. Travou aqui. uma travada. Voltou agora. uma travadinha. Voltou. E aí, então, aí ele perguntou, tipo, pô, mas. É a estela é mulher e vai falar quem sabe onde encontre ela para uma pessoa que nós estamos falando nós sendo dois homens isso há dez anos atrás né é... aí eu falei mano deixa deixa a sua contraditória porque o rap embora as pessoas falem não eu gosto do rap porque o rap fala a realidade mas o rap é uma arte né é uma ela arte foi... é uma arte e toda arte é para transgredir a realidade, não só copiar a realidade, entendeu? É, verdade Vamos ver Pode, se você quiser, quiser perguntar alguma coisa sobre isso Ou ir para a segunda pergunta Você que manda Não entendi Não, eu consegui entender sobre o que você falou Entendi Ficou bem claro o contraste é mais o contraste tem que para despertar uma Para chamar a atenção do público, né? Porque chama a atenção, ela aborda de uma maneira diferente. Sim, com certeza. Da hora. É... Vamos ler aqui a sua outra. Aqui, vamos ver. É... Qual, rap, é, qual rap é mais chamativo? Com flow padrão ou uma sequência de flows variável? É. Basicamente. Tá, tá chegando aí o sinal para você? Tá, ah, tá chegando, tá chegando. Beleza. Qual, então, sobre qual o rap mais chamativo, eu acho que entra dentro do que a gente falou anteriormente, né? Que depende da sua intenção. Ah, e dependendo da sua intenção, você pode querer levar o seu ouvinte para um, um cenário psicológico. Peraí, deixa eu tirar agora, enquanto eu falo, deixa eu tirar o fone. Então, artista, você pode estar tá querendo levar o seu cenário o cenário psicológico Sim. do seu cliente para uma atmosfera mais hipnótica assim que tipo assim pela hum. repetição você quer deixar ele meio para meio no mantra assim aí Sim. lógico que você vai vai jogar o flor repetitivo tipo mesmo ritmo se pá às vezes até mesmo estrofe às vezes você pode repetir como o, o Sabotage é, repetir várias estrofes que não estavam no refrão repetia para além do refrão então se for a sua intenção Entendi. você pode deixar o flow o mais igual possível como é às vezes no funk assim que o cara segue o mesmo ritmo até o final tal mas se o que você quer provocar nele é o contrário você quer que levar deixar acostumar a mente dele com um ritmo uma sequência uma voz e pum você quer causar uma quebra aí você varia o flow coloca flows variáveis né é, então depende da sua intenção. É, e o que mostra sua, sua versatilidade é, às vezes, você ter na, na, no seu YouTube ou no, ou no seu disco, na, na sua coletânea de músicas pessoais, suas, que você produziu, um negócio que está repetitivo, aí o cara às vezes ouve e fala, puta, né, o flow ficou repetitivo aqui igualzinho. Aí ele vai envolver outra música sua, tipo, puta, mano, aquele mudou de flow várias vezes, caramba, quebrou no flow. É. E, uh, só que, em geral, a gente, usa, a gente usa isso de uma forma que eu acho é, um pouco limitada, que é que muitas vezes a gente usa a quebra do flow, só, como se fosse a gente, como MC, fazendo rap para outro MC ver que a gente tem flow, quando a gente deveria pensar no ouvinte, para onde a gente quer conduzir o ouvinte, se a gente quer uhum. fazer uma repetição, elevar ele para uma atmosférica mais assim de, de hipnótica, ou se você quer é, mudar o flow para você pum, chamar a atenção dele de novo, quando ele vai começar a ficar hipnótico, papão, você muda de flow ele, pô caramba, não tava esperando, e geralmente essa mudança de flow também pode coincidir com Uh, com, com o que o está sendo falado Também Você né? Né? pode escrever uma cena Por exemplo Eu lembro que é, minha mãe contava uma historinha Para mim, que ela falava assim Ela criava toda uma dramatização né? E ela falava assim Lá vem ela Descabelada Portando uma faca Na mão Para passar a manteiga no pão então, tipo, ah, tá, tá, onde a tá falando de alguém que tá acordando, achei que ia estar uma, uma assassina e tal. E o flow tem essa função, se for combinado bem com o texto, você, você leva o cara aqui de repente... Caraca, mano, olha agora. Tem uma música que eu indico para você, do português, chamado Sande Kid, chamado... A música, o nome é uma data, mas você pode colocar o nome como Sofia, porque o personagem da música é a Sofia. Aí já então, aparece lá. Então. E ele vai... A música é lenta. E ele vai descrevendo como ele conheceu ela. E que aí eles, eles é, transaram, tiveram uma criança e acabaram casando e saíram da escola. E a vida dele começou a ficar um inferno. E aí ele pergunta... E aí ele para e se pergunta. Puta, mas como seria a minha vida se eu não tivesse ido com a Sofia aquele dia? Aí faz o barulho do, do disco voltando. Aí a música fica acelerador e ele começa a fazer um flow descrevendo uma coisa que aconteceu que foi um acidente e depois do acidente acontece outras coisas mas tipo assim a história vai acelerando o carro vai acelerando os acontecimentos e o flow também tal tal tal entendeu até que acontece o acidente um é barulho brusco encerra o instrumental o flow e termina com uma pergunta que eu não vou falar para não estragar a história que é praticamente um filme então a quebra o excesso de mudanças de flow ou você escolher um flow para tornar fixo, depende também da sua intenção, qual emoção você quer realçar no seu ouvido. Entendi. É, tipo, é a mesma coisa do contraste, é o contraste mesmo. A música tem que ter uma harmonia. Exato. Exatamente. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. Então, para a última pergunta, que é. Peraí, deixa eu tirar o fone agora. É, qual a diferença do, do rap para outras músicas, né? A pergunta bem interessante. Bem interessante, porque ao mesmo tempo que, que parece óbvio, não é óbvio, né? Verdade, não é óbvio. É interessante. É verdade. <risos> Uh, bom, acho que dá dá pra gente pontuar Algumas diferenças uh, Vamos pelas mais Marcantes primeiro Que o rap é uma música falada Originalmente falada Mais falada Enquanto outras músicas Geralmente são mais melódicas Então acho que essa é a principal diferença Embora agora tem muitos raps melódicos, mas ainda assim, dentro dos raps melódicos, a outra diferença é que o rap geralmente ele tem de 5 a 10 segundos de música, de loop, de compasso, que são repetidos e o cara vai desenvolvendo em cima da base, então a base tá tum, tá, turum, tum, tá que tem uma melodia naquilo, e aquilo provavelmente vai ficar repetindo o tempo todo, talvez tenha uma variação, um solo, e o foco da música é o que ele está contando. Geralmente outras músicas podem ter muitos outros momentos e muito mais mudanças no instrumental. né? Uma, uma terceira diferença, mesmo que o rap seja cantado, geralmente o ritmo segue do início ao fim também, assim como a base, ele tem uma, uma, um, nível, um nível baixo de, de mudanças. As músicas, outras músicas tradicionais, ah, deixa eu ligar a luz aqui. Outras, outras músicas tradicionais, ah, pode haver bastante mudança também naquilo que o cara está cantando, além do instrumental. Ah... Outra diferença, que não é, não é exclusivo do rap, tá, em outras músicas também, mas a, o fato da, a, a, prioritariamente, ou, ou, a, a base criativa do rap, temos de instrumental, são samples, é você pegar outra música e tornar ela um rap, é, mas isso, isso é uma especificidade não só do rap, mas, mas da música eletrônica em geral, do dance, do funk, do, do house, vários, vários tipos de música. Uh, a questão também de é, geralmente em, músicas, em outros tipos de música é comum ter a parte 1, um, por exemplo, uh, um pré-refrão e o um refrão, e na parte 2 ele repete a parte 1, um, de repente um pré-refrão, um refrão, um solo. Ou uma ideia de completamente diferente e o refrão de novo por exemplo né mas ele tem estruturas que se repetem para além do refrão no rap geralmente o refrão é o único que repete cada parte é uma parte nova seja a segunda parte da história ou seja um outro início com um ponto de vista ah, e acho que outra diferença também fundamental do rap é ah, pegando outras músicas que não são só instrumentais mas que tem letras elas têm letras bastante focada na na poética da coisa não necessariamente tem que ter rima mas elas são às vezes muitas vezes poéticas assim tem um, um teor poético o rap por mais que chame ritmo e poesia às vezes ele não tem teor poético nenhum mas ele está focado no padrão de repetição das rimas exclusivamente das rimas então ele tem muito forte essa coisa da habilidade com as palavras do flow né ah, do ritmo das palavras da habilidade da, da habilidade Quase que de um malabares Com as palavras E não não necessariamente Da habilidade poética Mas é mais da habilidade malaba malabarísticas Não sei se existe essa palavra com as palavras Um visto também e Que não tem mais tanto Mas que foi muito tempo é, clássico do rap A habilidade de contar histórias também ah, Entendi E aí, é, você saiu, saiu mais aliviado ou mais tenso com essas coisas? Agora alterações? eu saí mais aliviado porque ah. do ponto de vista, né, quando a gente compõe focado na técnica, a gente quer fazer, acaba acaba seguindo certos padrões e acaba errando de certa forma ao transmitir a mensagem. A música acaba ficando pronta do mesmo jeito, só que não é daquele jeito que você quer passar a mensagem por causa de um simples ponto de vista às vezes. Sim. E ao mesmo tempo é bom também. É sempre, eu sempre gosto de lembrar, porque assim eu falo muito de técnica, eu aprecio muito a técnica. O, o curso Jornada do MC tem muita coisa técnica, é. mas que a técnica é só um instrumento é só um e, instrumento, é só um instrumento, né? O que vale é o, é o que você tem aqui e aqui, isso, exatamente. é isso que a gente vai. Tanto que complementa o seu curso É que ele tem um conhecimento além, entendeu? Ele incentiva a pessoa a buscar conhecimento Leitura, é, informação atualizar, Se atualizar Porque também um MC não pode ficar parado Senão ele não vai ser um bom MC Sim Completamente O bom MC tem que estar sempre em movimento né? Mental é. Ou até ou, ou, No mundo físico também isso. Eu subi uma pergunta aqui do Vaz Mato, qual as melhores formas de fazer a sua música ser ouvida na sua cidade? Caramba, mano, bem específica, hein? É interessante. interessante. Eu vou eu, eu vou contar algumas experiências que que funcionou para mim no projeto com o pequeno para nossa cidade ouvir nossa música. Ah, uh cantar em escolas com frequência. É, eu fiquei três anos cantando em escolas todas as segundas, mas assim eu não ia assim tipo assim, cantar tipo a minha música. Eu ia fazer várias coisas tipo assim dar palestra, organizar a batalha e cantar a minha música. Então cantar em escolas, participar de shows locais, né? É, shows de centro comunitários festas é, da cidade, coisas do tipo. Cara, vendeu seu trampo de mão em mão num CD, embora a pessoal não use CD, você pode fazer o CD, você coloca o um, um, um link no seu CD da sua própria música no Spotify, só para simbolizar que você vendeu algo físico para ele, e ele pode ouvir aquilo no, no Spotify, não tem problema, e as pessoas compram porque eles incentivam. Então você pode vender o seu trampo físico com o link do seu trampo online, para a pessoa conhecer sua música. Uh... Você pode fazer anúncios patrocinados só para sua cidade também? Pô, seria legal ter um quinto, né? Para fechar um número aí, né? Um, um quinto aí para divulgar música na sua cidade. É, ah, você pode pôr sua música nas rádios locais. Vai nas. É, manda, manda um e-mail com sua música para as rádios locais e. O que, que você pode fazer? Você pode se pré-dispor a dar uma entrevista numa rádio local, você pode só mandar o seu som. Eu lembro que a gente trabalhou com um cara que ele, era, ele é DJ, sonoplasta, e ele trampava no rádio. Um dia ele estava na programação do rádio e ele perguntou para o pequeno meu parceiro, fala, passa o link aí da música Mulher, que eu vou tocar aqui. Aí ele tocou uma vez, ela entrou na, na, no registro da rádio, então tipo assim... Se uma pessoa ligasse e pedisse a música, ela tocava. Sem jabá, sem nada. Isso há sete anos atrás. Aí, todo dia que eu lembrava, eu ligava e pedia, e ela tocava todo dia no rádio. Né? Muito massa. Achei muito massa. Essas ideias suas de... De divulgação dentro da cidade, eu não sabia, não. Foi muito interessante ter ouvido. <risos> Foi uma pergunta muito inteligente. Porque você monta, o seu... você faz um CD, você põe todo o trabalho, o carinho, mas isso, na hora de divulgar é o é uma ponte muito complicada, entendeu? E é onde que desanima muitos também os MCs, principalmente quem está começando. Porque na hora que você começa, você empolga, você quer fazer um CD rapidinho. Aí na hora de lançar aí é o problema, entende? <risos> Sim, exatamente. É, eu eu fiquei cinco anos uh, cinco anos vendendo né, na minha cidade de mão em mão deu mil, mil cópias por ano né foram cinco mil cópias é, eu no começo eu fazia de dia só que de dia eu não vendia bem no centro a galera tava na correria aí teve um dia que eu não vendi nada aí eu fui vender de noite e de noite eu fiz tipo assim eu fiz o que eu faria em oito horas Eu fiz em uma hora e meia nossa falei, Caraca, mano, o negócio é a noite Eu comecei que a vender isso. de noite De vender de noite e tal E aí eu fazia um desafio, né? É... Eu chegava na mesa Não pedia licença Tipo, oh, licença, desculpa incomodar Não Já chegava, só faltava eu sentar oh, e aí, pá, firmeza, pá porque... Aí a galera ficava assim Tipo, será que ele é amigo de alguém da mesa? Quem que ele é <risos> Aí, é, galera, oh, beleza, como é que tá? E você? Aí, tipo assim, eu te cumprimentou, quer dizer, eu te cumprimentei, você me cumprimentou, uhum. deixou, mano, agora nós estamos numa conversa, você vai precisar me mandar embora pra eu ir embora. Aí, não, oh, beleza, não sei o quê, eu corro, meu nome é tal. Aí, eu, em, um, em 50 segundos, eu contava a minha história. Meu nome é tal, já vendi tantas cópias, já fui em três programas, minha meta agora é essa, e, e esse aqui é o meu trabalho, tal. É, e aí eu vendo ele e eu não falava o valor. Eu vendo meu trabalho e é o seguinte, eu tenho um desafio para você. Aí a galera já ficava o um desafio. Uhum. Ah, como é que é? Você vai falar, vocês vão falar aí uma palavra, cada um falar uma palavra aí que que mexe com você, que, que, que toca você. E eu vou fazer uma rima em cima do que você falar. E se você não gostar, eu te dou meu CD. E se você gostar uhum. e quiser adquirir, você fortalece o meu trabalho. Tchê, Pô, tchê, tchê. Fala aí, fala aí, tal. Aí os caras falavam, faziam, às vezes a capela, às vezes soltava um beat. Aí os caras, oh, quanto que é o seu trampo? Ah, daí eu falava assim, é, eu tinha dois bordões prontos aí, né? Que era assim, de 20, porque assim é, eu falava alguma coisa, tipo assim, vindo pro bem, cada um dá o que tem. Aí, uhum. tipo assim, a maioria, a média era uns quase 20 reais por, por, por peça, né? É, oh. E o máximo que eu tinha ganhado em uma peça Foi 50 A, a média era 20 O mínimo também Foi 2 reais né? Às vezes tinha 10 reais e tal né? Eu falava, porra, 20 a 50 é um valor bom Acho justo, né? Aí, a pessoa, aí nas próximas abordagens A pessoa perguntava Ah, Mas, mas quanto, quanto é, né? De 20 a 50 Cada um paga quanto aguenta Tá ligado? <risos> <risos> e, a, e aí o que acontece, mano, a minha música também ficou muito popular né, na minha cidade, assim, eu tocava, na, tocava na rádio, eu, tocava nas, eu ia tocar nas escolas, eu, eu vendia o trampo E até hoje, tipo assim, até hoje é, eu, eu colho isso, assim, o reconhecimento, né, é, as pessoas vêm falar de trechos da música de Hoje mesmo um menino aí do, que eu estudei junto compartilhou um trecho e tal e foi assim, e, e assim essa pergunta do, do, do Vaz é muito importante, porque o que acontece? Nós que moramos no interior, e pro, principalmente próximo de capitais, a gente quer ir para a capital porque a gente acredita que no, no interior não tem espaço, a gente quer ir para a capital. É e é natural é isso, é eu já fiz isso, né? eu já morri com Paulo por conta disso. Só que se você for para a capital só para ser mais um concorrendo, é muito difícil, se você já mora no interior, um lugar que não é tem cena, que não tem apreciadores específicos da, da sua música, da sua cena, você tem uma oportunidade, que é construir a cena do local, sua, e já ir para lá como alguém que construiu a cena local. Entendi. Então, por exemplo, é muito mais fácil você participar, por exemplo, de um programa de TV, que é sediado em São Paulo, por exemplo, Manos e Minas, como alguém que representa o rap da sua cidade, do que você ser da própria cidade. É verdade. A cidade. Essa é... coisa. É um trabalho é... mais. É. Um trabalho mais interno. É. Um, trabalho mais interno. É. um trabalho mais interno, né? Que, que é, ele acaba sendo mais valorizado. Sim, ele acaba sendo mais valorizado. Então, eu acho que assim, a primeira coisa a fazer é construir a sua a cena local e você e você vai ser muito você vai ser muito mais lembrado por construir a cena local do que ser mais um fazendo um som e a partir da cena local que você construiu mano você se joga para as capitais é pode ser para morar pode ser para passar uns dias é para um, um programa pode ser para o que quiser Aí você é quem, quem fala e, quem, e isso é um privilégio Morar, morar fora do, do grande centro E poder fomentar a cena Num lugar onde ela não tem E quem já nasce nos grandes centros Acho que não basta só fazer seu som E seu som, fazer um som diferenciado Acho que é importante Você pensar O que num lugar tão grande, por exemplo Como uma São Paulo O que, que falta? Que tipo de som falta? Que tipo de rolê falta? Que tipo de batalha falta? Pô, vou fazer, vou juntar uma galera Vou produzir esse evento e também vou tocar o um meu som No meu evento Então falta, é assim Tem mais gente, é, o Spotify Tem mais ouvinte Ou tem mais Ou tem mais Produtores de música Ah, vai, tem mais produtores, né Não sei Mas se, eu... você pegar o, se você pegar A quantidade de músicas Que que, engloba, que entra por dia no Spotify E a, e a quantidade de pessoas Que acessam ao ouvir você acha que tem mais pessoas por dia acessando para ouvir Ou mais pessoas por dia acessando para ah, subir música? Para a sua... Isso é complicado, não sei te responder Você acredita? Não sei Tá, vou mudar o objeto da pergunta então Youtube, YouTube. E Você acha que é... Você acha que hoje no Youtube Até a hora que a gente está agora Teve mais pessoas assistindo Qualquer coisa que no Youtube Ou mais pessoas subindo vídeos ah, Eu acho que teve mais gente subindo vídeo. Você acha que tem mais vídeos subidos do que pessoas assistindo? Deve ser, não. <risos> pessoas com internet, agora é a nova era, né? Então, a questão de pessoas é, assistindo, é, consumindo o YouTube, com certeza deve ser mais. Com certeza. Sim. Porque, porque é mais, mais, a, mais fácil, a, né? A televisão reclama meio que isso, né? Que perdeu Sim. um pouco na internet. Ó, oh, vou te dar um exemplo. Você sabe quantos vídeos eu assisti no YouTube hoje? Quantos? Quatro. Quatro vídeos. Você sabe quantos vídeos eu produzi para o YouTube na semana? Quantos? Não faço dois. ideia. Dois. Com, muito, com muita luta, dois. Então Nossa. tem mais gente consumindo do que produzindo. Eu entendo. É verdade. Mas, você... e, e... Mas mesmo assim, ainda, mesmo certo, assim, a disputa ainda é grande nesse mercado, né? Da, Sim. da, da internet. Sim. Mas eu fiz esse contraste só para você pensar assim. O que, é, tem mais gente, por exemplo, assim, ó, tem mais gente é, querendo cantar em festas do que festas para cantar. Entendi. Tem mais gente querendo abrir shows do que shows para serem abertos. Uhum. Então, se você é, colocar no, na sua prática, no seu dia a dia, uma mentalidade de que você pode produzir um evento novo. Você pode produzir um canal novo. É, você passa a ter um certo. Você passa a mudar a sua visão do que é que um produtor de evento precisa, do que é que a cena precisa. E logo você também pode ser sua sua música em outros eventos, porque você passa de ser aquele que você passa de ser aquele que só quer que a oportunidade caia ou que alguém é, dê a oportunidade. Pop. E você passa a ser um produtor de oportunidade para outros. Então, e, a, e a sua visão aumenta Consequentemente, sim. sua visão aumenta Entendi Então é bacana estimular né? Porque aqui na minha cidade tem é, Igual eu falo o, A cultura hip hop Então interno, só que ainda é pequeno Então o certo mesmo é a gente entrar Nesse tentar estimular o que está Mais perto da gente Assim a gente acaba envolvendo mais De certa forma Exato exato até porque perto da onde a gente mora que a maioria de onde a gente mora é interior tem muita coisa a ser produzida é, e geralmente as coisas não são parece uma coisa difícil mas não é porque as coisas não são produzidas do zero por exemplo aí onde você mora com certeza é, se você pesquisar o que está rolando na, na capital do seu estado alguma coisa serve bem no lugar onde você mora e ninguém está fazendo Entendi. Aí você pode produzir essas coisas, fomentou o seu trampo E aí você, pô, tá na hora de eu me apresentar, de eu mostrar o meu trampo na capital do meu estado Você cola na capital, mas você tá acompanhando a cena em Nova York, por exemplo E você vê, hum. pô, Nova York tem mais ou menos coisas que tem em BH Mas que em BH não acontece, eu posso trazer algo de Nova York pra BH tá bom, E assim né? vai, entendeu? Uhum. Sempre tem algo acontecendo no sempre tem tá acontecendo em algum outro lugar que poderia estar acontecendo na sua região e você pode ser o o, o inter, o intermediador desse desse acontecimento no lugar onde não está acontecendo nada. Entendo, entendi. Interessante. É isso. É, é isso. Minhas ideias foram todas respondidas, minhas dúvidas foram todas respondidas. Da hora. Sucesso então aí na sua, na sua jornada aí é, você ter dado a oportunidade com certeza a gente conseguiu tirar essa é, dúvida de muita gente porque eu tô compondo agora então eu é uma coisa muito pessoal e é muito desafiador compor entende e é, é, o jornal é. do MC tá me ajudando muito mesmo não sendo um inscrito um membro mesmo não sendo um membro eu é, tenho vontade de ser e eu sei que ele vai me ajudar mais só pelo que eu vi de fora. Entende? Eu agradeço muito. Sim. Eu que agradeço. Aí são ótimas perguntas. Ótimas perguntas sempre trazem uh, ótimos conteúdos. É verdade. <risos> um grande abraço. Obrigado. Um Valeu. Valeu essa aí foi a live aí com meu mano J que tá 27 anos tá começando a fazer rap agora mano não tem idade para começar no rap para você se expressar melhor Espero aí que vocês que, que assistiram acompanhar aí também tenham esclarecido dúvidas tenha trazido insights aí para vocês usarem aí na, na carreira de vocês no rap ou onde vocês querem trabalhar onde vocês querem produzir um ótimo fim de semana para vocês e um grande abraço